Tudo bem com vocês? Agora tá tudo bem comigo, graças a Deus. Hoje eu voltei pra falar de três produtinhos maravilhosos. Que foi a, a causa da cicatrização de uma úlcera na perna do meu esposo. Porque o meu esposo tava trabalhando... E ele tem uma perna que é varizes, é muito complicada essa perna dele. Então, ele bateu a perna. Essa perna ele bateu num ferro e ele ficou, chegou em casa preocupado, mas não, não tinha saído casquinha nada, só um pedacinho de nada. Ele falou, eu tô preocupada, né? Aí, em dois dias, aquela batida, ela estourou. A varizes dele, aquela ferida enorme. E aí nós apavoramos, fomos para o médico, fizemos tudo o que tinha que fazer. No médico, limpeza. E o médico falou: olha, ele vai tomar mais, era muito antibiótico mesmo. Se em cinco dias não melhorar, vai ter que ir internar. E ele é para ir no médico é difícil. E eu fiquei orando a Deus, né, pedindo para Deus uma luz, porque a gente tem um para pedir. Então eu pedia para Deus uma luz. E foi justamente, eu estava fazendo um creme, num um vídeo de um creme de pra pele. Eu estava fazendo esse vídeo e ele estava do meu lado, já tinha passado cinco dias, já passou 10 dias, ele não queria voltar e a perna cada dia piora. Aí eu fazendo o, o, a, o vídeo, eu falava assim, assim, nisso deu aquilo nele, ele falou, faz um pouco para mim. Aí eu entrei em desespero, falei, como fazer um pouco? Você já foi nos médicos. Eu já tô fez de tudo e não tá nada melhor, tem que voltar para pros bairros, né? Não faz um pouquinho pra mim. Faz um tigelinho. Todo dia ele queria aquela tigelinha. Essa tigelinha Essa tigelinha aqui, ó. Essa tigelinha. A gente coloca uma colherzinha de... Fiz a papinha. Ele foi no banheiro... Preparou a perna, que estava horrível. Estava até necrotizando, sabe como quase estava horrível? Vocês vão ver. Ele não fez essa foto para pôr no ar para vocês verem. Foi porque ele tinha a loja precisou ficar fechada 23 dias e as pessoas precisavam saber por que, que ele não estava lá. Então, ele começou. Eu com medo, fiquei preocupada né, por causa do remédio. Eu não sabia, assim, que era bom para a perna, que um buraco era... A gente via lá dentro. Como que eu vou pôr a mão? Não, eu não queria. E ele falou, não, faça que eu vou, vou usar. Eu senti de usar isso daí. E comecei a fazer mesmo. E olha, eu estou alegre e contente. Porque foi uma luz no fundo do túnel. Essa parte, foi uma luz, porque não tinha jeito, minhas amigas que são enfermeiras, lá de onde eu levo ele, falavam, graça, no fim tem que cortar, tem que fazer isso, e eu não contava para ele, né, porque a pessoa já está doente, ainda, então eu sei que ele foi, na hora que ele colocou, que eu fiz a papinha, aqui, ele já sentiu um alívio, porque ele sentiu uma dor tão grande, ele rolava, ele, ele disse que parecia que de um cachorro mordendo, assim. A gente não tinha o que fazer, ver ele com dor, ele tomava de tudo, muito, para ver, porque ele é grandão, ainda mais, né, para ver se melhorava e nada. E Eu segui naquele momento, foi o, o, depois da enfermidade, foi a primeira noite que ele dormiu. Eu fiz aquela papinha, ele colocou e passou tudo de volta e encheu o buraco. Ai, Senhor! Encheu o buraco de, de pomadinha. Aquele outro dia, ele fez a limpeza de novo e começou a fazer. E aquela ferida que todos diziam que não ia fechar, que não tinha jeito, hoje você vai ver também, cicatrizada. Ótima, ele está bem, graças a Deus, já está trabalhando. Ele ficou 23 dias sem trabalhar, por causa da perna. E eu falei para ele assim, naquela hora, se isso daqui for bom para você, vem é uma luz que Deus está dando. Então, eu vou contar para todo mundo, como todos que eu encontro, que eu sei que tem família, que tem as idosinhas que tem, eu sempre estou falando, eu estou ensinando até, mas eu digo para elas, primeiramente Deus e depois tem que ir na medicina. Vai perguntar para eles, porque mal não fez, fez um bem maravilhoso, que ele já tinha passado de tudo. Vocês imaginam que é bom para que o médico passou e em vez de diminuir a ferida, ela estava aumentando. A gente estava preocupado que precisasse coisas piores, né? Então eu prometi, fiz uma assim, falei para Deus que se Ele curasse ele, eu ia falar para todo mundo, onde eu soubesse uma pessoa que tivesse essa ferida, eu ia tratar, eu ia ensinar como tratar, porque eu tô encantada. Eu também por fora para tirar aquela sequidão que fica. E olha, eu estou encantada. Eu estou maravilhosa com isso. Eu não sabia que era que uma ferida tão feia, que é, é a úlcera varicose, né? Que falha. É horrível isso daí. Terrível. Ele não pode bater a perna de jeito nenhum. Mas vocês vão ver na foto o que é o poder de Deus primeiramente e o poder de.. Dessas três produtinhos Pode Ou você experimenta Porque quem tem essa É igual meu esposo falava Ou eu coloco ela Ou eu coloco ela Porque não tem outra mais coisa pra colocar Não tá fechando, tá abrindo Já tava cheirando mal A verdade é essa Então ele colocou ele teve a fé suficiente. Porque também ajuda. Você é fé que uma coisa vai... Vai lhe curar. E curou ele. Ele já faz mais tempo que está trabalhando. Mas eu falei para ele. Eu quero ver a perna lisinha. para mim poder fazer o vídeo. Que eu quero ajudar. Eu sempre falei nos vídeos que eu faço. Que eu vim aqui para ajudar. Quem precisa. Não pra me beneficiar de alguma coisa, eu, O que, mas eu quero ajudar. Já falei para minhas irmãs, para onde for, eu falo, olha, tem uma pomadinha. Meu neto, ele tinha ido também, já minha, minha filha levou no médico, e uma, um tipo de... não um, era micose, era que nem... ele passava uma pomada e não dava certo, passava outra não dava certo. Aí, como eu estava tratando do avô, eu lembrei, sabe que eu vou passar essa pomadinha? Não, menino, não vai ser. Três, só precisou passar três vezes, você sabe que criança, quando o Sara não quer saber mais. Três vezes eu passei. Três. Secou. Então, se você tiver micose, se tem gente tem micose, assim, nas... passa, que é muito bom. Isso aí não vai fazer mal. Agora, você quer? Meu marido estava horrível. Ele falou, ou ela ou ela mesma. Então vamos, vamos fazer ela em nome do Senhor Jesus. E nós fizemos ela em nome do Senhor Jesus. Mas se você quiser uma orientação médica, eu não estou fazendo nenhuma propaganda de remédio nenhum. Eu estou falando de, de três remedinho que tem na praça já. É, já tem aí. Foi uma luz, então, já está aí, vamos experimentar. Você vê, porque a pele, 65 anos, né? A pele, as mãozinhas, que é bom para pôr nas mãos, nos cotovelo, no pé, onde você quiser. Porque as pessoas ficando de idosas, elas vão ficando com a pele ressecada, como a gente fica mesmo. Mas eu procuro sempre estar tá hidratando. Precisa tratar. E depois que ele limpava tudo, ainda a pele, a perna dele. Porque a gente tem que cuidar bem dos doentinhos nossos. O Senhor deu para nós e tem que cuidar bem. E assim eu sempre fui carinhosa com todo mundo, graças a Deus. Então, não é invenção, não é eu. O tempo já que ele está trabalhando, está feliz, ele fica todo feliz de quando fala na pomada as pessoas que chegam com a perna amarrada, qualquer coisa, a gente já orienta. Olha, pergunte ao seu médico, existe três, a gente escreve, se pode colocar. Porque o meu marido é, é, é diabético, é, é, é difícil de cicatrizar, não é? E o dele cicatrizou. Então eu estou feliz, porque eu, a gente pode fazer o bem, né? O meu neto. O médico disse que ainda valia fazer exame para ver o que era. Já saiu. Glória a Deus, nós estamos dando. Porque se Deus, no fundo de um, de um túnel, Deus abre uma luzinha e a gente segura. Segura, porque se foi Deus, ele vai fazer a obra. E essa foi uma grande obra que ele fez aqui em casa. Estou alegre e contente. Vocês vão ver aí a perna dele como está agora e como estava antes. Então... Deus abençoe a todos. Um beijo bem grande. Esses dias já estou fazendo outros vídeos melhor, porque hoje foi um vídeo só de explicação de, dessa, porque não poderia ficar calada. Com um três produtinhos que as pessoas estão sofrendo tanto com tantas enfermidades. principalmente essas feridas que não fecham. É terrível. Então, Deus abençoe a todos. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.